Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, gente, eu passeando por aqui. Aí eu olhando aqui esse monte de carnaúba, gente. Eu lembrei o tempo de criança. O tempo de criança, gente, a gente olhar aqui para as carnaúba aqui, ó. Isso aqui, essas carnaúba aqui, vocês estão vendo aqui, ó. E eu peguei esse estalo aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma é um é um talo de carnaúba aonde eles caem lá de cima com a palha, ó ok? E eu fazia, gente, cavalinho de talo de carnaúba, vou tentar fazer aqui para nós ver. Olha só, então eu vou pegar aqui o talo de carnaúba, gente, cortar aqui bonitinho aqui, ó, raspar aqui, ó, legalzinho, Vinha aqui, ó, tirar todos os espinhos, Olha só, aqui ó, eu fazia assim, olha só, eu vim aqui, cortava de um lado, aqui, cortava do outro, aqui eu furava aqui um olho, aqui furava outro, aqui eu furava aqui um buraquinho aqui. Até sair lá de fora aqui, ó. tá um pouco vento, gente. O áudio não tá bom. Aqui, gente, eu amarrava um cordãozinho. Do lado do outro aqui, ó. Amarrava um cordãozinho aqui. Pode dizer que era, que era o cabresto do animal. Aí eu fazia assim. Aqui, eu vim aqui. Cortava aqui, ó. E aqui... Aqui olha só, como eu falei, furei aqui, um buraquinho pra, pra, pra, aqui o buraquinho para pôr aqui como fosse o cabresto, aqui os dois olhos e aqui gente, as orelhas aí, ó, ó, as, as orelhas do, do, do, do do cavalo. Agora eu vou fazer aqui o cabresto. Agora olha, olha, olha só, aqui ó, é como se fosse o, o, o, o cabresto do, do, do cavalo, né? Então, então, isso, então isso aqui é o nosso brinquedo aí, ó. Olha só, o nosso cavalo está pronto, ok? a orelhinhas do, do, do cavalo aqui, ó, as orelhas. Aqui nós estamos aqui, nós temos aqui o olho do cavalo e aqui nós, nós temos o cabresto, tá bom? Então agora vamos dar uma voltinha ali, tá bom? Isso aqui, gente, era quando eu era criança eu fazia isso aqui, gente. Senão a gente não tinha quem, quem, quem brincar. A gente fazia assim, ó. Vou regular aqui direitinho aqui. Olha, olha, olha só. A gente colocava aqui. Ele aqui. Entre as pernas aqui, ó. Era assim. Era assim que tá brincando, gente. Cala ali, ó. Aí ó. é assim, gente. Era assim o nosso brinquedo, meus amigos, um forte abraço aí, espera aí o like de vocês, gente, então aqui gente, era o nosso brinquedo aqui, quando a gente era criança, a gente não tinha muito recurso, e fazia isso aqui para brincar, um forte abraço, espera o seu like, e é isso aí, vamos se divertir, somos crianças ainda, valeu, um abraço, olha essa paisagem aí, ó. que lindo,